A pressão para ter um bom desempenho no atual ambiente de negócios em constante mudança, somado ao crescimento explosivo de dados e novas tecnologias, faz com que as empresas precisem transformar os dados e análises em ideias para se manterem competitivas. Mas não é fácil. O volume, a velocidade e a variedade de informações disponíveis dificulta a conexão dos pontos de dados corretos para você entender melhor suas relações comerciais. Transformar dados em sites práticos pode ser desafiador. E é aí que entramos a Cial Dun Bradstreet pode ajudar você a melhorar seu desempenho comercial através do poder de dados e informações. Como nós fazemos isso? Através do Data Cloud Dun Bradstreet podemos fornecer os dados e análises de negócios mais abrangentes do mundo. Com mais de 400 milhões de registros de negócios, nossos dados são extraídos a partir de dezenas de milhares de fontes globais e são utilizados 5 milhões de vezes por dia. O Data Cloud abrange as empresas que compõem a grande maioria do PIB mundial, ou seja, as empresas com as quais é mais provável que faça negócios. O Data Cloud da Dun Bradstreet é estruturado em torno do nosso Live Business Identity. O Live Business Identity começa com o número DUNS, da Dun Bradstreet, um identificador de negócios único, atribuído a cada registro distinto no Data Cloud. Ele inclui outros elementos valiosos, como conexões entre empresas e hierarquias corporativas e informações analíticas. Atualizado continuamente com updates verificados, o Live Business Identity pode ser considerado um identificador vivo de praticamente todos os negócios da Terra. Você pode acessar o poder do Data Cloud da Dun Bradstreet e do Live Business Identity diretamente, ou através das nossas diversas soluções. O Data Cloud da Dun Bradstreet fornece um conjunto de soluções projetadas para atender as necessidades específicas dos negócios, ajudando a melhorar a performance de sua empresa em cada uma das áreas e em toda a organização, criando uma base de Master Data para impulsionar a eficiência e os fluxos de trabalho corporativos. Com a Cial Dun Bradstreet, empresas como a sua podem experimentar avanços incríveis de desempenho como esses. Saiba como podemos ajudar você a fazer o mesmo, com melhores dados e melhores informações para uma melhor performance.